Sei que os tropeços dessa vida a gente tem que segurar Se levantar Temos que ficar sempre alerta para não sofrer demais Para não chorar Triste ver o amor se depinhando e gritando no meu peito Como esse se acabou oh, Me leva Meu sonho de amor Me leva Pra outra dimensão Me leva Não quero mais ficar Nesse lugar Me leva Meu sonho de amor Me leva a me leva Preciso de uma luz Pra me guiar Sei que eu sou o peso dessa vida A gente tem que segurar Se levantar Temos que ficar sempre alerta Para não sofrer demais Triste, meu amor se depiando e gritando no meu peito é muita dor. Mas triste é quando acaba em adultério. Como esse se acabou. O me leva, meu sonho de amor. Me leva, não quero mais ficar nesse lugar Me leva, meu sonho de amor Me leva pra outra dimensão Me leva, preciso de uma luz pra me guiar